Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos para a nossa oitava aula, que tem o título esboço do livro O Céu e o Inferno. E é muito interessante essas colocações, que dentro desse livro O Céu e o Inferno, ele tem muitas coisas que nos interessam. É um dos livros assim, que aguça bem a curiosidade de todos nós em relação ao que acontece conosco quando nós vamos para a pátria espiritual, é claro. Então, no dia 1 de abril do ano de 1865, Allan Kardec, nosso codificador, lançou o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Muito mais bonito até, né? A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E ele traz para nós, nesse livro, um relato impressionante mesmo, de muitos espíritos que contam de forma assim bem enfática, bem eloquente mesmo, as experiências pelas quais passaram após a morte do corpo físico. Tudo em relação as práticas que exerceram, que fizeram aqui enquanto estavam encarnados. Ou seja, qual a reação daquilo que eu pratiquei aqui, enquanto estou na terra? É, é o que vai acontecer conosco lá. Nós estamos exatamente hoje plantando o que nós vamos colher lá na frente. Então, nesse livro, é, se entende com clareza mesmo o ensinamento de Jesus, quando diz que a semeadura é livre. Porém, a colheita é obrigatória. No plano espiritual, né? quando encarnado, cada um colhe exatamente aquilo que semeou na terra. Lá no plano espiritual, nós vamos colher o que semeamos aqui. Se nós cultivamos amor, com certeza o amor será colhido. Se nós cultivamos discórdia, também com certeza vamos colher discórdia. Então, o livro ele mostra que não há um céu beatífico, né? como muitos querem falar né? sobre o céu, descrever o céu. Não é essa beatificação né? é que a gente cria, muitas vezes, que o homem criou para suas práticas exteriores, né? para ficar mostrando coisas ou prometendo coisas que realmente não existem. Né? E também é, dizendo que a felicidade dos espíritos é proporcional a tudo que fizeram, aqui na terra ou melhor, é proporcional a tudo que nós fizemos para o próximo aqui na terra então vamos receber exatamente aquilo que doamos também aqui ele mostra também que não existe um inferno né, em que as pessoas são condenadas é, aqueles todos que erraram já são condenados e às vezes até erraram inconscientemente a gente sabe disso então mostra que a justiça divina tem a sua plenitude. Isso é um componente maravilhoso dentro da doutrina espírita. E sempre levando em consideração também a misericórdia. Porque todo erro precisa repara ser reparado. Claro que sim, todo erro precisa re ser reparado. Mas, e por trás disso, é claro, que a gente vê muitas vezes a dor, o sofrimento como consequência. Mas após essa reparação, a pessoa está livre para dar continuidade na sua caminhada. Então, a justiça divina funciona sempre nesse sentido. Temos oportunidades para melhorar e para progredir. Se temos que resgatar, muitas vezes, pelo sofrimento, pela dor, mas é oportunidades que nós temos. Então, não existe penas eternas, por exemplo, que nós vamos falar hoje também. Então, o céu e o inferno, ele mostra também as consequências dos atos trágicos, como suicídio como homicídio, entre outros, relatando casos sobre isso também aí para nós termos conhecimento. E ele é, também ele mostra um texto do Céu e Inferno comentando sobre que, é, as pessoas o que as pessoas esperam encontrar após o desencarne. E ele conclui que a maioria das pessoas acredita na vida após a morte, a maioria acredita. É, uma maioria mesmo dos seres humanos acredita na vida após a morte. Mas essas mesmas pessoas, elas sempre estão indagando o que será que vai acontecer, o que, que espera por elas essa espiritualidade. Então, isso aí, poxa vida, temos que estudar para saber, temos que ter coragem de enfrentar o que, que espera por nós, né? o que, que nos aguarda lá no plano espiritual. Como que eu tenho que sair daqui ou qual deve ser o meu proceder aqui para mim ir para um lugar que eu desejo, um lugar bom. Agora, desejar ir para um lugar bom e nunca fazer por isso, não trabalhar por isso, não vai adiantar nada. Ele comenta também os diversos conceitos das pessoas a respeito de céu, discorre também sobre o inferno, expõe também o surgimento do purgatório né? e arremata que o céu e o inferno são lugares, é, não são lugares específicos, no espaço, como ali é o céu, ali é o inferno, ali é o purgatório, ali é o limbo. Não, não existe nada disso, é muito mesmo estados de consciência. Então, não existe um lugar específico destinado ao sofrimento eterno das pessoas. Então, deixa bem claro também nesse livro. Ele dedica também um, um capítulo é, sobre essa doutrina das penas eternas, como que se originou. Os argumentos a favor. Ele fala em possibilidade material das penas eternas. Existe a possibilidade material das penas eternas, nós já estamos desencarnados. Como que você pode materializar isso aí? Né? E conclui que a doutrina das penas eternas já fez sua época. Ou seja, já passou. Não é mais para nós acreditarmos nisso. Não é nós para nós aceitarmos isso. A partir do momento que a gente usa a lógica, usa a razão, nós vamos descartando isso. Conhecereis a verdade e nós ficamos livres. De, de, de, tanto do inferno Como purgatório Como desse céu maravilhoso também que todo mundo acha Está né? cheio de anjos Voando para lá e para cá né? A gente olhando para as estrelas, contemplando Deus está sentado lá Como se fosse uma coisa assim Contemplativa Não existe isso Mas abrindo um parênteses aqui também o, Afinal de contas O que, que as religiões mais conhecidas aqui do ocidente Falam sobre céu e sobre o inferno? O que, é que elas falam? Os nossos irmãos católicos, por exemplo, eles ensinam que após a morte, todos são submetidos a um julgamento. Morreu, vai ser julgado. E como os resultados, as almas boas vão para o céu e as, armas, as almas más vão para o inferno. Mas ficou meio enrolado esse negócio aí. Só existe céu e inferno? Então eles criaram alguma coisa para contornar a situação. Por problemas de lógica, tinha que ter uma lógica isso. Aí criaram o purgatório para aqueles que não merecem nem ir para o céu e nem ir para o inferno. Então criaram. Ainda ficou ainda uma incógnita. E quem morre sem ter vivido praticamente? Quem morre em terra idade? Então eles criaram também os limbos, né? para onde são levadas as crianças que faleceram precocemente, que não tiveram tempo nem para praticar o bem nem para praticar o mal. Então, criaram isso, a criação do ser humano. Foi criação de Deus, não? Então, a ideia que se tem é que lá no inferno existem grandes fornalhas, né, onde as criaturas ficariam a arder por toda a eternidade. Olha que pensamento. Aí a gente até pergunta, que tipo de fogo seria este que agiria sobre as almas imateriais? A alma é imaterial, como o fogo que é físico vai queimar alguém? Os questionamentos já começam por aí. E, e aqueles que pensassem que, que que fosse para o paraíso? Como que eles poderiam se sentir sabendo que a maioria dos seus semelhantes estariam a padecer eternamente nas profundezas do, do inferno? Imagina aí, nós chegarmos lá no paraíso, qualquer um de nós chegar no paraíso, Chega lá sabendo que tem muitos parentes nossos, tem muitos amigos, tem muitos conhecidos que estão no inferno. Como eu me sentiria? Hum. Como é que o meu, vocês acham, por exemplo, outra ideia que eles têm, que existem caldeirões gigantescos de água fervente ou de óleo fervente, que as pessoas que são castigadas são jogadas lá dentro desses caldeirões. E de vez em quando aqueles eleitos vão lá e levanta a tampa do caldeirão para ver os outros sofrendo. Olha as concepções que eles têm de inferno, como é que é? Imagine uma mãe. O que é que ela sentiria em saber que seu filho estaria nesse inferno? Será que ela ficaria contente? Imagine. Vocês que são mães, vocês que são pais, nós que somos. Ficaria contente em saber que seu filho está numa situação dessa? Mas você mereceu o paraíso. Como você ficaria nesse paraíso? Porque se as almas do paraíso pensassem dessa maneira... Elas seriam o quê? Egoístas, elas, queriam, elas seriam insensíveis. Concluímos, então, que elas não iam reunir também condições para entrar no céu, porque são egoístas e insensíveis, como é que elas poderiam estar no céu, no paraíso? Desse jeito, ninguém iria para o paraíso nada. Porque se eu ficasse satisfeito com quem está sofrendo, eu não posso ser uma pessoa ainda boa. Eu sou egoísta, só penso em mim, eu sou insensível. E tem no, no livro aí Entendendo o Espiritismo tem uma lição interessante, né? Que ela mostra bem é, a, a incoerência do céu e inferno criada por essa ortodoxia católica aí. Isso está no poema de Godói Paiva que está no livro aí entendendo o espiritismo. E nós vamos aqui declamar eles eles para vocês que é o Juízo Final o nome do poema. E diz assim: sentado o Padre eterno em Trono reflujente, olhar severo envia para toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando. As almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solente e majestoso em que vão ser julgadas. Dois grupos são formados, um de cada lado, o da direita céu, o da esquerda a verno. E Satanás, a um canto, o chifre fumegante, espera impaciente, de, impávido arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacessada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno que poupe do inferno o pobre do rapaz! Coi foi o Padre Eterno, a longa barba branca e óculo ajustado à ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçadas, e com passado diz, os anjos vão levar-te agora ao paraíso, e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno, ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mau irás para o inferno. Um anjo toma o um moço e o leva a Satanás, porém a pobre mãe ao ver partir o filho, aflita, corre atrás ao incorporar-se as hostes infernais, eis grito o Padre Eterno em tom assustador, Mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir comigo sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no inverno, no averno, a sua queimadura. Eu deixo para ti, esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar. Pois se essas megeras, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu, o meu amor é grande, imenso, assais e sublime, e posso te confirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que vão no averno, então são todos filhos teus, o meu amor excede é ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Maravilhosa poesia do Godói Paiva, que mostra para gente exatamente o que, é que uma mãe, o amor que uma mãe tem por um filho. Porque se quiserem levar ele para o inferno, ela vai atrás. Então, quem Deus seria esse? Que um ser humano teria amor muito mais do que ele. Então você vê que é um Deus que fizeram. É um Deus que o homem criou, não o Deus que nos criou. E o Deus que o homem criou é vingativo. O Deus que o homem criou é cruel. O Deus que o homem criou é injusto. E o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom. E a gente, continuando aqui a abordar essa concepção católica que prescreve a existência do purgatório também, né? nós perguntamos, como seriam os castigos no purgatório? Seriam iguais aos do inferno? Só que temporários? Ninguém sabe. E o que as almas teriam que fazer para quitarem seus débitos lá? O que elas teriam que fazer? Então, observe que todos esses conceitos eles são muito parecidos com conceitos humanos. Ou seja, a exaltação da vingança, ao invés de propiciar-lhe condições de aperfeiçoamento. Então, a gente vê aí, com todas essas colocações que Deus não está querendo justiça, Deus está querendo vingança. Então, não é um Deus justo. Então, se as pessoas erram, é porque elas foram criadas imperfeitas e elas precisam de tempo para se aperfeiçoarem. Deus nos criou simples e ignorantes. Uns conseguem progredir mais rápidos, outros progridem mais lentamente. Mas a espera de Deus é que todos progridam, dando oportunidade para todos sempre. E não se vingando das suas próprias criaturas, que ele sabe a pequenez que é a cada um de nós. Então nós continuamos a perguntar também, para que serviriam os suplícios? Para que esses suplícios? Porque é notório também que quanto mais as pessoas são castigadas de forma monstruosa, mais elas ficam piores, elas ficam desesperadas e elas ficam revoltadas. Ficam sim. Todos os que são maltratados de alguma maneira, punidos severamente, né, vilipendiados de alguma maneira, possam ter feito o que foi, mas eles vão ser mais revoltados ainda. Agora falando um pouco dos nossos irmãos protestantes, que eles não admitem a vida após a morte. Então isso aí para eles não existe vida após a morte. Ou seja, após a morte todos permanecem inconscientes, esperando o final dos tempos. E isso, quando acontecer, todos serão ressuscitados para serem submetidos ao chamado juízo final. Então, Jesus voltará e, nessa época, vai fazer a separação do crente, dos crentes dos ímpios. Crentes para um lado, ímpios para outro lado. E, dessa maneira, os eleitos é, eles viveriam para sempre na terra transformada em paraíso. E os refratários, os incrédulos, sofreriam, sofreriam uma espécie de segunda morte. Dessa vez, definitiva. Né? Ou seja, vai a alma para o inferno. Né? Mata de novo, vai para o inferno. É a gente pergunta, pessoal, tem lógica nisso? Tem lógica nisso? Jesus ressuscitar os mortos e depois matá-los para mandá-los para o inferno? Se isso assim fosse desse jeito, não seria muito mais fácil já deixar do jeito que estavam, Do mesmo jeito que estava já? Para economizar trabalho? O Jesus seria sádico o suficiente para ressuscitar alguém só para ter o prazer de matá-los e mandá-los depois para o suplício eterno? Jesus é esse? Né? Um ser que nos ensinou que todos devemos nos amar uns aos, uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos, será que um ser como esse poderia agir dessa forma? Sinto muito, mas esse não é o Cristo que nós conhecemos. Pode ser até outro, mas não o Cristo, filho de Deus, nosso irmão maior, o Cristo que nós vemos dentro da nossa doutrina espírita. Mas se isso acontecesse, digamos assim, vamos supor que se isso acontecesse de fato, como é que seria a gradação das penas? Já que haveriam almas que teriam cometido infrações gravíssimas e outras que teriam cometido pequenas falhas. Acorda todo mundo, como é que ia fazer isso? Como é que fazer essa separação? Ou somente os perfeitos estariam salvos? Penso que se só os perfeitos estariam salvos, não ia ninguém para o céu, para o paraíso. Ninguém mesmo. Será que já passou algum ser perfeito aqui na Terra, com exceção de Jesus? Que reunia condições assim, dessa maneira, para ir para o paraíso? Então, os protestantes eles se prendem também ao fato de que Moisés proibiu a comunicação com as almas dos mortos. Então, Moisés proibiu a comunicação com as almas dos mortos. Está lá na Bíblia, tudo bem. Mas, se eles não acreditam em vida após a morte, por que alguém iria proibir algo que julgasse impossível? Se não existe vida após a morte, Moisés ia proibir o quê? Se ele proibiu, é porque existia. Então, veja que contrassenso. Como que eu posso proibir algo que não existe? A mesma coisa que eu chegar para vocês e falar, todos vocês estão proibidos de voar. Por que, que eu vou proibir vocês de voar se vocês não voam? Pelo menos encarnado aí ninguém voa. Agora, se eu proibisse vocês de andar, aí era uma proibição correta. Então, como que eu posso proibir alguém de conversar com morto se eu não acredito que morto existe? Vê que contrassenso? Dentro das próprias colocações do evangelho que são mal interpretadas, são vistas essas coisas aí. Outro ponto interessante também dos protestantes, é que para se salvarem, basta entregar-se a Jesus como seu único salvador. Para se salvar, basta entregar-se a Jesus como seu único salvador. Aí nós perguntamos também, muito legal isso aí. Sabemos quem é Jesus, sabemos que nós temos que seguir os seus ensinamentos. Mas eu pergunto, e os povos que nasceram, que viveram, que desapareceram, sem nunca sequer ter ouvido falar em Jesus Cristo? Como ficaria? Quantos bilhões e bilhões de seres humanos nasceram, cresceram, viveram e morreram antes de Jesus ter nascido? Quantos? O que, que aconteceria com eles? Simplesmente era eliminado porque eles não conhecem Jesus. Como é que eles iam saber? Ou depois que Jesus acordasse, ele falaria, eu aceito o senhor. Mas ele não sabe nem quem que é. Então a gente vê, conclui que se isso fosse condição para a salvação... Jesus teria que ter vindo no começo dos tempos, correto? Tinha que vir no começo do tudo, para todo mundo saber quem era ele, para depois ter essa escolha. Então a gente vê um contrassenso atrás do outro, quando se fala de inferno, quando se fala de céu, nas outras religiões. Agora, quanto a nós espíritas, nós admitimos que o espírito sobrevive à destruição do corpo material. Admitimos, somos convictos disso, né? e considera-se que a individualidade é intacta. Nós saímos daqui vamos para o plano espiritual exatamente como nós somos. Nós não ficamos diferentes porque vamos para o plano espiritual. Continuamos com a nossa individualidade. Sejamos nós crentes ou descrentes. Sejamos religiosos ou ateus. Vamos com a nossa individualidade quando partimos daqui. Não é porque é ateu que não vai existir no plano espiritual. Ele pode não acreditar em nada. Vai ter uma surpresa muito grande quando chegar no plano espiritual que ele vai ver que o que ele pensava não existe. O que existe é a realidade. E por quê? Porque isso é uma lei natural. Desencarnar é uma lei natural e para o plano espiritual é uma lei natural. Ou seja, para voltarmos, tem que ter reencarnação. Portanto, a salvação para, para a doutrina espírita, para nós espíritas, consiste na evolução do espírito, até ele atingir um desenvolvimento pleno de todas as suas potencialidades, tanto intelectuais como morais. Né? E... Quando ele atingir essas potencialidades, ele se torna um espírito perfeito né? ou um espírito puro. Um ser perfeito é um espírito puro. É... Agora, as condenações né? para nós são traduzidas em oportunidades de resgatar, a gente resgata pela dor, resgata pelo amor, as nossas faltas. Através de quê? Dos processos reencarnatórios. Se nós fizermos algo incorreto, ferimos a lei natural, teremos a oportunidade de vir e corrigir aquilo que fizemos. Pode ser pela dor? Pode. Pode ser pelo amor? Pode. Porque às vezes a gente acha que sofrer é mais difícil do que é, ser aparentemente feliz. E às vezes você aparentemente é feliz, mas você está com um compromisso gigantesco para saudar uma dívida que você, um um erro né, que você deixou para trás então nós resgatamos pela pobreza nós resgatamos pela riqueza nós resgatamos pela dor nós resgatamos pela saúde é do jeito que a gente achar melhor do jeito que for nos proporcionado então nós, por isso que a gente fala nós resgatamos as nossas falhas pela dor e pelo amor ou pela dor ou pelo amor isso é nossa escolha pelo amor é muito mais difícil às vezes né Embora, aparentemente, fisicamente, a gente ache que é mais fácil, mas não é. Então, o processo de salvação proposto pelo Espiritismo, ele não é fácil também como muita gente imagina. Porque ele coloca única e exclusivamente nas mãos da própria pessoa a possibilidade de salvar-se com todos os sacrifícios reais que isso obriga. Ou seja, eu é que me salvo, eu aprendo como é que eu faço isso. Mas eu não, eu não coloco na mão de ninguém. Né? Eu não coloco na mão de ninguém a minha salvação. Eu que tenho que buscar isso. Jesus passou todos os seus ensinamentos. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele quis dizer o seguinte, meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Pratique os meus ensinamentos que vocês chegam até o Pai. Então, qualquer um pode praticar os ensinamentos de Jesus independente da religião que ele esteja. Não é a figura de Jesus que vai nos salvar, é os ensinamentos de Jesus que vão nos salvar. Então, não adianta eu ficar terceirizando a minha salvação, pedindo para Jesus me salvar, e eu ficar aqui contemplando e não fazendo nada. Eu tenho que fazer a minha parte, que não é fácil para me alcançar esse lugar melhor. Então, Allan Kardec também ele coloca ali em outros capítulos algumas coisas interessantes, como as penas futuras, segundo o Espiritismo, é, esclarece bem sobre a fragilidade do corpo a fragilidade da, car da, da, da carne né? e os princípios da doutrina espírita sobre essas penas futuras também né? quando ele fala sobre anjos é, ele expõe os conceitos da igreja refuta os conceitos e, e esclarecendo que o espiritismo diz que os anjos são os mesmos espíritos desencarnados protetores mas de uma hierar hierarquia mais elevada ou seja Todos esses anjos são pessoas como nós somos, já foram pessoas como nós somos, já estão na hierarquia mais elevadas mas foram criados como nós somos criados. Então, já estão mais evoluídos, é isso que significa. Em outro capítulo também, ele expõe os demônios, segundo a igreja e segundo o espiritismo. Ele comenta ainda sobre a intervenção deles né, na, nas manifestações, é, e faz uma conclusão legal da primeira parte que o livro do.. do esse, o, o, o livro, né? o Céu e o Inferno, dividido em duas partes. Na primeira parte, ele aborda também essa proibição de evocar os mortos, que está na Bíblia também. E vamos para né? a segunda parte. A segunda parte, Kardec, ele relata. A passagem das pessoas, o passamento, o desencarne das pessoas e a situação em que esses espíritos é, das, das mais variadas condições se encontram. Ele relata isso e como que eles se encontram lá do outro lado. E aí foi colocada aqui uma pesquisa do Ernesto Bozano que nós falamos lá no começo do curso, né, sobre esse pesquisador Ernesto Bozano na época de Kardec também. Ele pesquisou centenas de desencarnes e selecionou 17 desencarnes e relatou num ensaio chamado a crise da morte e demonstrando ali que existe diversos pontos comuns com todos esses desencarnados que eles analisaram como assim através dos médios fazendo questionamento para eles né então os pontos comuns que ele encontrou foram o seguinte todos afirmam terem se encontrado novamente com a forma humana olha só todos quando vão para o plano espiritual continuam com a forma humana porque o perispírito é uma cópia do corpo ou melhor, o corpo é a cópia do perispírito então a forma continua sendo a forma humana, do mesmo jeito é, todos ou muitos, né, a maioria falou que ficou durante algum tempo sem saber que tinha morrido muitos também falam que passaram por uma fase assim, de pré-agonia perto da morte, ali ou pouco depois da morte né? e todos também relatam é, a maioria também relata, que teve uma reminiscência sintética de todos os acontecimentos da existência, que estava acabando, ou seja, uma rebubinada que a gente fala assim, na vida, como se visse tudo, todo, rapidamente toda, toda aquela vivência que ele teve. Então, muitos relatam isso. É, ali, perto da morte. Né? É, muitos relatam que foram acolhidos no plano espiritual por parentes, por amigos, por familiares, assim, né, por pessoas conhecidas. Muitos com, com, é, confirmam que passaram é, por uma fase mais ou menos longa de sono reparador, depois que desencarna. É, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo, Objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre. Ou seja, mundo espiritual muito parecido com o mundo físico. Ou melhor, para o espírito, o mundo espiritual é físico. Ele pega nas coisas, ele mexe com isso, ele mexe com aquilo, ele constrói, ele mora em uma casa. Então, o que para nós é invisível, para eles é visível e palpável. Né? É... Eles não terem tardado a saber que a transmissão do pensamento é a forma de comunicação dos espíritos embora muitos espíritos que estão lá ainda se iludem que é a palavra que eles estão usando, mas na realidade é o pensamento Não. terem verificado também que por causa da faculdade da visão espiritual eles conseguem ver através das coisas então eles pegam um objeto, eles conseguem ver no interior do objeto e fora desse e por esse objeto também se torna transparente para eles e também comprovaram que espíritos podem se transferir temporariamente de um lugar para outro, ainda que seja muito distante, por efeito de um ato de vontade. Tenho vontade, já me desloco automaticamente para o lugar que eu estou desejando ir. E muitos também terem aprendido que os espíritos dos mortos, né? eles gravitam na esfera espiritual de acordo com a moral né? de acordo com o adiantamento moral ou seja, ele só pode ir para os lugares que moralmente eles têm condições de ir não são livres para ir para qualquer lugar a condição moral impede ir para qualquer lugar então, é, tipo assim vamos lembrar lá da, do livro Nosso Lar com André Luiz que todos vocês devem ter lido é, a mãe do André Luiz, ela vinha visitar ele mas ele não conseguia ir no lugar que ela estava veja bem, o lugar que ela estava era muito mais elevado de que o lugar que ele estava, de que o nosso lar. Então, ela estava em outra esfera, na qual André Luiz não podia se dirigir ainda pela condição moral dele, não podia se locomover até lá. E Allan Kardec também, ele dedica é, sete capítulos do Céu e Inferno para relatar como estão os espíritos após o desencarne. E ele classificou assim, ele pegou espíritos que estão felizes, ele pegou seis casos e relatou esses espíritos felizes, relatando... Como eles estão lá? Seis não, 18 casos de espíritos felizes. Espíritos que estão em condições medianas, pegou seis casos. Espíritos sofredores, pegou dez casos. Espíritos suicidas, pegou nove casos. É, criminosos arrependidos, pegou cinco casos. Espíritos endurecidos, né, que não querem se modificar, cinco casos. E expiações terrestres, 14 casos. Então, dentro do livro nós temos tudo isso Casos interessantíssimos para a gente ler e aprender Para aprender para quê? Para ser exemplo para nós O que nós devemos fazer para não passar por as dificuldades Que esses, esses nossos irmãos estão passando Ou para é, é, passar exatamente pelos que estão felizes e estão dizendo que nós temos que fazer Então o desencarne, para fechar aqui até, meus irmãos Ele se assemelha muito a uma viagem, a uma viagem internacional se eu quero fazer uma viagem internacional, quero ir para um país muito bacana, quero. Quais são os, os costumes que tem lá nesse país? O que, é que eu preciso é, arrumar na minha vida para mim ir para lá? Se a minha intenção é ir para um país belo e agradável, é preciso eu ser previdente. Então eu tenho que me preparar para isso. E às vezes a gente fala assim: nós temos que arrumar a mala para viajar sempre. E a morte é uma viagem para todos nós. Agora, a mala para a viagem, a gente se prepara. Interiormente para a morte, para me chegar num lugar melhor. Então eu tenho que desenvolver meus conhecimentos de saber como é que é esse novo país. Né? Eu tenho que realizar boas obras para ter condições de chegar lá bem também. Eu tenho que me aperfeiçoar moralmente para chegar lá nesse país que é adiantado, eu estar condizente com os moradores de lá. E se não houver preocupações com o futuro vai para um país de condições medianas ou mesmo um país super subdesenvolvido abaixo do que a gente possa imaginar. Um lugar ruim, como André Luiz foi por um umbral, por exemplo. Mesmo tendo ido para o nosso lar, ficou no umbral muito tempo. E muitos passam muito tempo por ali. E depois é que são trabalhados, são, se aperfeiçoam ali, conseguem... É, conseguem se melhorar ali dentro mesmo, conseguem enxergar a vida de uma maneira diferente, é que são conduzidos para colônias, para outras colônias, e continuarão o aprendizado com a oportunidade de trabalho, que vai ser a redenção de todos. Em nosso lar mesmo, o André Luiz, né, ele relata essa situação, ele chegou primeiramente no umbral, ficou ali oito anos no umbral, para depois ir para o nosso lar e continuou em tratamento, e depois que começou a se aprimorar e aprender. Então, o, esse livro aí de André Luiz, ele relata a vida, é, a, a, a, sua, a vida dele no plano material né? e mostra também que a vida espiritual imita, que a vida física, né? ela imita a vida espiritual. Tudo vem de lá para cá. Então, o que nós temos aqui geralmente é um reflexo do que tem no mundo espiritual. André Luiz coloca muito bem essas informações para nós, para nós termos a certeza de como é o plano espiritual. Eu, André Luiz e Chico Xavier, no, no, nessa série deles, A Vida no Mundo Espiritual, que inicia no livro é, Nosso Lar e termina no livro E a Vida Continua, são 13 livros, ele apresenta o mundo espiritual para nós, mostra todas as nuances desse mundo espiritual. Por isso que é uma obra que deve ser estudada sempre. Né? e atualmente nós vemos muitos livros mediúnicos que, de vários autores que são um complemento do livro O Céu e o Inferno, né? mostrando exatamente como que é o lado espiritual. Inclusive, o nosso livro Casa da Marcela, onde Floresce a esperança, a gente mostra como que é o lado de lá, entre os dois planos também da Marcela, mostra como que é o lado de lá, pessoas que estão bem e outras que não estão bem. Por que, que não estão bem, ou por que estão bem, temos ali, como outros livros também que nós temos, que é, da, é Campo de Luz e Excursão à Terra, das Sombras ao Alvorecer, que mostra bem esse lado espiritual. Né? Quais são é, as oportunidades que nós é, recebemos no plano espiritual, baseado naquilo que nós plantamos aqui. Isso que é interessante, a gente complementar os nossos estudos sempre com obras que nos apresentam o mundo espiritual. E a gente recomenda bastante é, esses, essa obra de Chico Xavier e André Luiz, que talvez seja o complemento mesmo da nossa querida doutrina espírita. Bom, meus irmãos, nós fizemos uma pesquisa também, além do nosso livro Entendendo o Espiritismo, aí também, né? nós temos muitas informações dentro do livro O Céu e o Inferno, que é esse de Allan Kardec. Entendendo o Espiritismo, como nós estamos falando, da editora Aliança, por diversos autores. O Espiritismo Sem Mistérios, que é muito interessante, de Alberto Luiz de Melo Rossato, um livro bacana que fala bastante sobre o Espiritismo, principalmente para quem está iniciando. O livro Nosso Lado, de André Luiz, livro Ação e Reação, do André Luiz. Né? É, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. É, e Quando o Evangelho Diz Não, de Benedito Godói Paiva, da editora Lac é, que a gente possa, né, meus irmãos, sempre estar imbuídos, ou saber, né, ter sempre em mente que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, que a gente possa sair desse plano e ir para o plano espiritual, pelo menos parecido com o que nós vivemos aqui, cercado muito de amigos, né, de parentes, e se a vida é difícil, nós vamos encontrar essa dificuldade em todos os, os lugares. O importante é o trabalho, como fala o Pai Joaquim. Onde, nós, onde quer que nós formos parar, que a gente esteja disposto a trabalhar. Porque quando a gente está disposto a trabalhar, a gente se desenvolve com muito mais rapidez. A gente vive em qualquer lugar do universo, sem é, mazelas, sem preocupação. É, se nós formos para um lugar que não seja muito bom, vamos trabalhar para aqueles que estejam piores. É, isso é tudo é, compromisso que nós temos na nossa vida mas que a gente possa trabalhar bastante nessa encarnação para podermos conquistar um lugar que seja condizente com aquilo que estamos fazendo na atualidade. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações e até a próxima aula.